Fala galera, sejam muito bem recebidos de volta à nossa análise on-chain! Eu sou o professor Edgar Moraes e nessa semana eu vou falar sobre as duas perguntinhas que mais me fizeram durante a semana e obviamente a própria análise, tá bom galera? A primeira pergunta é o que? Sobre o Bitcoin que caiu? Não, não foi sobre isso, isso aí todo mundo já estava sabendo. Até minhas tias já me ligaram falaram Olha, eu vi lá no jornal, hein, Edgar você já... Cuidado, hein, meu filho Cuidado que é a China lá hein. Então se você errou, meu amigo ó, Já vai se inscrever no nosso grupo do Telegram Lá, a gente, todo mundo colocou, falou sobre isso Acionaram, todo mundo acionou seus tops Foi, galera? E é esse aí o caminho da vitória, tá bom? Então eu vou falar hoje sobre Primeira pergunta que mais me fizeram por que, que eu tenho que saber sobre análise on-chain? Segundo, como eu posso começar a fazer as minhas análises? E terceiro, aí a própria análise. Tá bom, galera? Então, vamos para o vídeo. A primeira pergunta, então, é sobre o quê? Por que? Por que eu tenho que saber análise on-chain? Bom, veja só pai da análise técnica, o nosso grande Charles Dow, que criou a Dow Jones Company, né? E hoje vale bilhões essa empresa. Ela é dona do Wall Street Journal. Então, a ideia dele, qual foi? Ele foi um dos primeiros a estudar o mercado e criar leis sobre o mercado que vocês usam aí no dia a dia, né? Estudar o volume, suporte, resistência, todas essas coisas que vocês estão carecas aí de saber, certo? O que, que ele dizia antes de começar a fazer a análise técnica? Qual era o primeiro princípio de Dow que fez ele chegar na fortuna que ele chegou? Analisar o mercado em geral. Ele dizia que os preços descontam tudo. Então, os preços descontam o sentimento das pessoas se está nervoso, se o mercado não está, se o mercado está como agora com essa queda que já estava todo mundo sabendo, como a gente falou aqui. Né? Então, Basicamente, ele vai descontar o sentimento. A análise de mercado, que foi o que me atraiu para o canal do André, porque o André faz uma análise de mercado muito bem, ele sempre faz a análise do índice do dólar, da SP500, etc. É importante, senão você vai morrer no meio desse mercado, porque o mercado de criptomoedas está inserido no mercado financeiro. tá bom? E ele dizia o que mais? Que tem que analisar as finanças. Do, do, do, da empresa que você quer comprar. Então se você vai comprar, por exemplo, ações da Ford, ele ia e buscava a ficha financeira, todas as informações dela, quantos carros vendeu, qual foi o faturamento, qual foi o lucro do trimestre, etc. Para ver qual a direção que as coisas estão tomando. E se está ok, aí ele fazia a análise técnica dele e fazia os trades. Tá bom? Então onde que se encaixa a análise on-chain aí? As criptomoedas, o Bitcoin, a Ethereum, elas não são empresas, certo? Elas são criptomoedas descentralizadas. Então, o que, que nós buscamos pela análise on-chain? Buscar informações de como está a saúde da rede. Então, o que, que eu tenho feito aqui nesses vídeos? Eu tenho mostrado para vocês como está a saúde da rede, usando os principais fatores que eu entendo. E depois eu tento mostrar qual o fluxo dos bitcoins, para onde eles estão indo, em quais mãos que ele está seguindo. E como que você pode começar, então, a fazer as suas próprias análises? Então, galera, eu sugiro para vocês o estúdio Glassnode. O estúdio Glassnode, ele é o mais completinho sobre análise on-chain. Aqui eu deixei aberto para vocês, só para vocês verem como funciona, né? Aqui vocês tem as métricas, as moedas que vocês podem escolher, tá certo? Eu deixei aqui Bitcoin só para a gente mostrar hoje para vocês como funciona. E aí essas bolinhas laranjas aqui, ó, são as métricas que eles deixam livres, tá? Porque as outras são pagas. Então, por exemplo, aqui você está no número de endereços ativos, ó. Perceba que essas métricas, elas têm total relação com o pico, de quando acontece o pico. Então, por isso, elas são muito importantes para você conseguir saber quando está em alta, quando está em baixa. Ó, tá vendo? Você pode acompanhar os futuros, o que está acontecendo em cada um deles. Sempre que tem a bolinha laranja, eles estão deixando os gráficos abertos para a população, em geral, poder acompanhar aí. tá bom? Então, veja aqui, ó, entidades ó, também, que é o que eu faço para vocês, o número de de pessoas que se inscreveram, eu já pego direto essas informações, mas aqui vocês têm uma, uma, uma boa e razoável quantidade de informações, quanto que está sendo transferido em volume, ó, das exchanges é importante acompanhar isso. Lembra que eu falei para vocês um silêncio que a gente está observando, ele continua aí aumentando com o tempo, tá? Tem outros canais também que dá para usar para isso, por exemplo, a CryptoQuant também é bastante interessante. Então, sempre quando vocês forem fazer, começar as análises de vocês, vocês têm que pensar nessas coisas, tá, galera? Então, ó, esse aqui, por exemplo, Sentiment, ele é análise de sentimento. Não tem ninguém aí da galera que faz uma análise de sentimento legal, né? Buscar essas informações, cruzar informações. Então, veja aqui, eles estão falando sobre a Evergrande, né? Sobre Deep, ó, sobre China, né? By, Chinas, tá vendo? Eles fazem esse tipo de análise de sentimento que é extremamente importante, a análise de mercado é extremamente importante. Falei para vocês tem o André, então vale a pena seguir no nosso grupo também tem o Júnior também, ele é do Forex, ele faz ótimas análises também, quem quiser acompanhar vale a pena. E de onde eu tiro essas informações? Dos scans de cada moeda. Não scam. Não confunda scan, que é escanear com scam, que é fraude, golpe, tá bom? Os scans das moedas são informações sobre a rede, sobre a cadeia da rede. Ó. Então aqui, por exemplo, eu extraio essas informações, o número de transações diárias, eu acho extremamente importante acompanhar isso, tá bom? Mas vocês vão ver que tem várias... várias métricas aqui, tá vendo? Esse aqui é da do, do Ethereum, né? Mas todas as, todas as as blockchains têm, ó, esse aqui é da blockchain.com, ele tem, extrai as informações do do do Bitcoin, tá certo? Ó, então vocês podem ver endereços ativos, total de endereços, tudo aqui é que eu acabo extraindo para os meus programas, como eu faço análise de dados já no dia a dia, então eu extraio para mim, olha aqui, ó, todas as moedas tem, a Polkadot tem também, se você procura Solana, a moeda que você se interessar, você vai acabar achando aí uma forma de começar essas suas análises, tá bom? No relatório desta semana da Glassnode, o que, que ela nos traz? Que nós tivemos uma semana modesta. Nós tivemos uma semana aí principalmente marcada pelo quê? Marcado pelo cenário macroeconômico. Então, a gente já falou sobre a importância de estudar o mercado, tá bom, pessoal? Então, nós tivemos aí as incertezas do mercado chinês, que acabou afetando todas as bolsas do mundo inteiro e, obviamente, afetou as bolsas de criptomoedas também os grupos aí, os profits, né, estão sendo bastante modestos. Veja que quando nós tivemos a época de alta aqui, nós tivemos um grande momento de venda, né, onde as pessoas tiveram vendas com um profit positivo. E agora nós estamos saindo de uma região com baixos lucros aí para, quem sabe, né, se continuar o panic sell, aí, quem sabe nós pegarmos aí e comprarmos Bitcoin em promoção, então vamos aí acompanhando as análises para descobrir qual vai ser o fundo dessa queda para podermos entrar. Sobre a rede, o, a, o hash rate continua aumentando aí do, da rede Bitcoin. Nós tivemos uma subida de 7% essa semana, mas ainda tímida com relação à nossa alta histórica lá, que nós quase batemos 200 hexahashes por segundo. A mesma coisa a gente tem observado aí na né? Ethereum também, depois que ela bateu a sua all time high, ela... Nessa semana manteve uma estabilidade, né all time high foi 713, agora estava aí 710, 712 terahashes por segundo, são informações de estabilidade, tá bom galera? Como que eu vou usar essas informações? Essa é a é a pergunta também, se você entrar aqui e ver esses números, transações, número de endereços novos, tudo subindo, então são coisas bullish, diz que a empresa está indo bem, seria como se fosse uma Ford, vai como se você recebesse o um relatório da Ford e tivesse lá escrito, olha, o lucro do trimestre subiu, o número do faturamento subiu, o número de carros vendidos subiu, seria como se Down estivesse recebendo essas informações, mas, basicamente, não é isso que eu estou mostrando para vocês aí, tá bom, pessoal? Nós tivemos o quê? 1% de queda. Então, perceba que ah, o número de transações na rede Bitcoin vem caindo. Nós tivemos a alta aí nesse pequeno momento né, de, de, desse, dessas últimas semanas. No dia 2 de setembro, chegamos em 714 mil transações por dia, mas agora... Nós estamos aí ó, em 614 mil, bem longe da, da all time high que nós tivemos esse ano. All time high, perdão, all time high não foi, foi só desse ano, né 854 mil transações, porque a gente já teve, como eu falei para vocês no vídeo anterior, em 2017 nós tivemos mais de um milhão de transações. Então veja que a gente ainda não bateu o nosso all time high em número de transações por dia na rede Bitcoin a mesma coisa a gente tá observando uma leve queda aí tá vendo Ó, ocorrendo justamente nesse momento aí uma queda aí que chegamos nós já tivemos aí um milhão e quase um milhão e meio de transações na rede Ethereum e agora nós estamos apenas com um milhão e cem milhões de transações a mesma coisa a gente observa no, no, no número de carteiras novas. O silêncio também, ele vinha subindo, né, galera? Vinha numa subidinha aqui, mas nessa, nesse último, nesses últimos meses de setembro, né, galera? Falamos tanto do mês de setembro, realmente é um mês complicado. Nós temos vencimentos dos contratos futuros na sexta-feira, então o silêncio da rede aumentou. Mas talvez esteja aí abrindo uma grande janela, uma grande oportunidade para quem é trader e para quem quer acertar nos seus traders. Finalmente o número de carteiras novas na rede Ethereum caiu, nós estamos com 16% de queda então é uma queda razoável nessa semana, então continuamos também abaixo da TH, então percebam que os números não estão números bonitos, então provavelmente nós vamos ter uma semana difícil aí para essas redes, mas quem sabe nos preparando aí para o quadrante final do ano, então é também uma oportunidade para preparar as suas posições, tá bem galera? Não se esqueçam disso. E sobre as baleias, então, as baleias também, num curto prazo, a longo prazo, elas estavam até tendo um pequeno acúmulo aqui, não foi muito grande, não, tá bom? Mas logo que começou todo mundo a vender, então, percebam que quando chegou lá, em 48.500 dólares, eles já começaram aí a vender e estão despejando os seus bitcoins aí no mercado, tá bom, pessoal? Vocês já devem imaginar que as sardinhas estão fazendo o quê? As sardinhas estão exatamente no caminho contrário. Elas até se assustaram um pouco, mas depois voltaram a comprar. Chegaram a 990 mil bitcoins e eu já tenho aí perguntando para vocês quem vai chegar primeiro, se são o institucional ou se são as sardinhas que vão chegar no 1 milhão de bitcoins. Deixem aí nos comentários, quem você acha que vai chegar primeiro, vão ser as sardinhas ou os institucionais que eu trago aqui para vocês. Né? Reparem aí que os institucionais, né, o dinheiro inteligente, eles vieram acumulando, acumulando durante todo 2019 2020 e aí quando chega exatamente aqui ó veja que é próximo de quando próximo da time high que nós tivemos esse ano do Bitcoin então aí cai um pouco o interesse desse eles chegaram a acumular 820 mil bitcoins tá e agora eles estão com 808 mil bitcoins nós tivemos uma queda de 1,5% aí da TH e sobre os holders o que, que nós temos de bom? O pessoal que tem aí guardado as moedas há mais de um ano, as que estão voltando em circulação, percebam que normalmente tem bastante movimento quando a gente está com o mercado em alta, né? e agora está mais silencioso. E o silêncio está, como eu disse para vocês, ele vem... Aumentando então essas moedas de mais de um ano começaram a cada vez ficarem mais escassas no mercado. Só nos preocupa as moedas aí de cinco anos. As moedas de cinco anos, então, elas, se vocês observarem aqui, ó, nessa última semana elas tiveram um grande aumento. Vamos ficar de olho nisso daí para ver se esse comportamento se repete, e finalmente a semana nas exchanges, então percebam que o balanço de bitcoins nas exchanges tem cada vez diminuindo mais, então veja que ele vinha né, aumentando, teve aí o seu pico em março de 2020 e de lá para cá vem caindo, vem caindo, caindo e agora ó, eles têm só 13% de todos os bitcoins, sendo aí então um mínimo de 3 anos, né? Nós estamos com níveis equivalentes a fevereiro de 2018. Ou seja, está sumindo o Bitcoin para a galera comprar, galera. Então percebam que alguma coisa vai acontecer exatamente por causa desse fluxo. Percebam aqui, ó, olhando os balanços aí da BitRex, Bitphoenix, Kraken, Gemini Binance, percebam que nós temos um modesto outflow aqui, ó no ano passado e depois ele começou a ter um inflow alto, ou seja, as pessoas entrando e vendendo seus bitcoins dentro das exchanges, mas agora nós estamos com um modesto outflow de novo nessas exchanges e um outflow bem forte aí em outras como a Bitstamp, a OKEX, a Huobi e a Coinbase, todas elas mostrando aí que estão ficando cada vez mais com menos Bitcoins para negociar, ou seja, a escassez continua aumentando, independente do que está acontecendo no mercado agora. Então, galera, qual é a conclusão que nós tiramos das análises dessa semana? A coisa não está muito boa, vocês viram aí que os dados das redes estão caindo, estão ficando cada vez mais silenciosas, então não seja muito pretencioso com seus com seus trades aí com seus alvos tá bom pessoal foquem nos primeiros alvos se preparem porque essa semana também pode ser a última semana para você conseguir boas entradas na rede Bitcoin e na rede Ethereum tá bom eu vejo vocês em breve não se esqueçam galera de deixar o like aí para ajudar a divulgar o nosso trabalho e o trabalho do canal, tá bom? Valeu galera, eu volto em breve com mais informações da Glass Nodes.